Cadê o vídeo com o Cossielo? Quero o vídeo com Consuelo. Só fala, mano. Cadê o vídeo com o Júlio? Cadê Julio? o Júlio? Vídeo do Cossielo. Cadê? E aquele vídeo com o Júlio que tu falou, hein? Cadê o hein? vídeo com o Júlio? Júlio, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, mano. Posta um vídeo o vídeo com o Júlio. Cadê o vídeo com o vídeo com o Júlio. Mas olha só, pessoal lindo do meu canal, eu já disse a vocês que eu sou amigo do My Conquister, mas eu nunca falei que eu sou amigo também do Cocelo e do Miticola, Collas, né? Se você aí tá duvidando, eu vou deixar uma foto aí com o Miticola. A gente é parceirão, cara, é mil grau coloca em casa direto. E o Cocelo então nem se fala. Já fui no casamento dele, já fui lá na casa dele o dia a dia, mano, já foi pra Orlando com ele, futebol de futebol né, junto. E mano, decidimos gravar um vídeo junto. Foi uma entrevista bem rápida, mas que vem a outras oportunidades. E com o Collas fizemos uma brincadeira mais pesada. Ó, tá na pele, tá na pele ah, Mas calma, calma, calma Fica até o final do vídeo, se você tá duvidando Eu vou mostrar até pra vocês Tá na pele, já tá grudado na pele Mas olha só quem tá aqui, mano, pra gravar com nós Hoje, e mano, eu vou fazer umas perguntinhas Aqui pra ele, ele vai responder pra nós Bora. E a pergunta aqui não quer escalar, mano Por que você acabou com o Sola 2, mano? Direito autoral. Direito autoral, o YouTube é foda. Botou tu, música mano. no YouTube agora? Crau, os caras cortam. cara, mano, não deixa nada. Não tira o, a monetização do vídeo, não entrega os outros. Aí, é louco. Aí tem que largar. Outra pergunta, mano. Quando vai sair o próximo som do MC Rose? Já tem dois prontos. O do Lambaçaia. É que, é, é é que, que o... Lambassaya. Gravar clipe que é foda, né? O clipe é foda, mano. É caro pra caralho. Dinheiro, mano. <risos> aí eu nem vivo da música, porque eu vou fazer um clipezão. Aí eu tô pensando agora uma maneira... Tô pensando em fazer clipe agora igual os vlogs antigos, encenar igual ah, no solo 2 Pensando em fazer mais simples sozinho em casa, da vou da testar o próximo assim Quando que o Neymar vai colar no reversão? Tô esperando isso, mano Difícil, esses caras, eles dependem de uma fase boa, senão não, jornalistas ficam ah, aqui, bem, fica aqui Aí os caras ficam meio assim também, ficam com medo né, de, de, de e gerar pra... polêmica e tal agora se ganhar uma Copa porra bro. aí o Everton vai lá ninguém vai ter nada para falar dele entendeu o cara deve ter receio né de mano tipo a galera fica quase ruim também. fui lá participar do negócio aí a mídia vai cair em cima é uma hora dá certo papo mano o Ibrahimovic é cheiroso mano cheiroso lindo ele saiu do treino mesmo assim ele tava cheiroso alto e pirocudo Porra, <risos> caralho, queria tá do lado você do tá <risos> mano tipo assim como que foi pra você sair de Osasco mano ir pra Grécia, ir pra Orlando, Estados Unidos e Amazônia, né mano? Só loucura, né só mano? Só loucura, mano. Ah, é muito doido, até hoje eu olho é, eu... <risos> vídeo lá, mano. eu olho e não imaginava que ia pra lugar nenhum. Não, não loucura, é mano. Doido. Não sei explicar não, é só gratidão mesmo. Não, é da hora, mano. Tá doido. Mano. Já rodei muito lugar, mano. Não achei que ia sair dali onde eu morava. Mano, você é louco, o Zascão da hora. Melhor hot dog, hein mano? Na já já na a Maria Campos. Lá, você Pospial. é louco ali, mil graus. E, mano, Esquece. vou te pedir um outro bagulho também, igual eu com o Mítico ali, mano. Vou tatuar você aqui, mano. Não, deu o O Mítico assinou? Assinou, assinou aqui, assinou. ó. Não, deu o aqui, me aqui, me aqui, eu vou tatuar. Aqui, é o Igão? Ah, isso não, é legal. a apagadinha é aí, ó. Isso é legal. Daí que é pagadinha. Caramba, a mão dele tá meio gorda, hein. <risos> tem o um pintinho aqui <risos> também, ó. Tem o pintinho tatuado. <risos> é porque ele tatua qualquer coisa, então fio mesmo. Não, aí, ó. Na, <risos> na barriga, velho? Costela aqui, ó. Cara, o que o cara vai fazer, eu faço ele. mano. E se ficar, porra, não tem nem assinatura? Vou pôr o que? O que você quiser, mano. Cocielo. Cocielo. Piroga. Pra... piroga. Consuelo. mano. Aqui, ó. Rio, não ri, não. Consuelo. Aí ela ficou fofinho, ó. Não um é nada, ver, minha cara. mãe vai adorar, Ai, não, mano. Pronto. Aí, papo. <risos> Obrigado, Júlio. Tá doido? Verdade, Obrigado a você, um abraço. cara. Faz essa loucura na Valeu, volta. mano. E com o Miticola fizemos uma brincadeira mais pesada. Ó. Ah. Eu vou gravar a cara desse Zé Buceta. Não, tá marcado. Que ele falou que eu vou escrever, ele vai tatuar. Não sei, não sei. Você que vai tatuar, te tatuar isso de aí? Tatuando, vou, te cobrar, de vou mostrar eu fazendo as tatuas aí pra vocês entenderem como que foi. Como que foi. Ai, que dou! Ai, ai, ai! Mil milhão de anos depois! Mano, é uma dura insuportável, mas valeu a pena Mano, dói pra caralho Nossa senhora <risos> Mandou já? Mano, eu tenho certeza que tem um monte de gente me chamando de idiota, de otário, que não sei o que, todo o nome do cara, que é fãzinho. Mano, não é, parceiro, porque, tipo assim, são dois caras que marcou muito minha vida, mano, tipo assim, de verdade. Eu lembro de quando eu tinha, sei lá, 11 anos, 10 anos, mano, eu assisti nos vídeos do Júlio, parceiro mítico, tipo, mano... Quando eu tava triste, eu botava o um vídeo dos caras pra assistir e me animava, parça Tipo, só o A2, mano, o bagulho, mano Eu era novão e aquilo, mano, me animava pra caralho Eu ficava bravo, ficava estressado Sentava no YouTube lá pra assistir um vídeo, mano E de verdade, mano, nunca desista do sonho de vocês, mano Meu sonho, eu sempre foi conhecer eles, mano Eu nunca imaginei que eu ia conseguir gravar com o Júlio, parça E tipo assim, no dia que eu trombei ele, parça Ele foi mó carinhoso, mano, muito gente boa, mano Trocamos mó ideia, meu olho cheio de eu me tremendo Eu tava apavorado, mano mas de verdade, não desista do sonho de vocês, mano, tipo assim, se você tem um bagulho, mano, luta, vai atrás, mano, e foca-te no bagulho, mano, se joga por inteiro, mano, faz o bagulho dar certo, de verdade. Eu fico emocionado mesmo, mano, porque, parça, só quem me conhece sabe, mano, o carinho que eu tenho por esses caras, mano, admiro demais, mano, e tipo assim, mano, só tenho a agradecer, mano, de verdade, assim, não tenho palavras pra falar de quão gratificante foi, mano. E, mano, eu lembro até hoje, tipo, mano, eu parando pra ver os daily vlog do Mítico, mano, os caras todo mundo junto em 2016, 2015, mano, era um bagulho sensacional, mano, e tipo assim, mano, eu não sei nem falar como é estar tá com os caras, parceiro, no dia que eu tava lá, mano, eu trombei os caras todo mundo, muito gente boa, mano, e, mano, nunca deixa ninguém falar que você não pode, mano, de verdade, nunca deixa falar que você não vai conseguir, mano, mano, usa isso pra motivação, mano, de verdade, mano, quando eu falei que eu trombei o Júlio, trombei o Mítico, parceiro, ninguém acreditou, todo mundo zombou da minha cara, mano, e, mano, de verdade, parça, usa isso de motivação, mano, usa isso de motivação Quanto menos as pessoas querem, mano, tenta ser mais forte pra calar a boca delas, mano Pensa sempre assim E, mano, de verdade, não tenho palavras pra agradecer eu vou ficar, mano, repetindo isso, não tenho palavras pra agradecer a vocês e, mano, obrigado por sempre estarem aqui comigo, mano Sempre tá me apoiando, mano O Pessoal que sempre reposta os bagulhos Mano, isso é muito gratificante E, mano, quem saiba teremos novas oportunidades em breve Conseguiremos gravar de novo Quem sabe, quem sabe Nunca... Nada é impossível, entendam? Mas por hoje é só, pessoas Um beijo, beijo, tchau é ritmo